Falando de energia, não tem como lembrar da energia nuclear, que é o futuro, né? Mesmo a gente tendo vastidões de petróleo aí, a energia nuclear seria o objetivo principal da evolução da tecnologia brasileira. Tornar algo mais seguro, infalível, né? É a grande missão dos cientistas brasileiros. Quem sabe, né? O Brasil descobre alguma coisa aí que torne cápsulas nucleares para movimentar os carros, que são os principais poluidores, né? E quanto ao petróleo, a exploração que os americanos vão fazer aqui no nosso país, vai poluir mesmo né, não tem como a gente controlar mais eles né, já vendemos a exploração é deles, eles vão explorar e vão poluir a gente vai usar o que der né? aí eu acho o seguinte deveríamos criar uma máquina para limpar o ar né? põe um grande ventilador no céu aí um filtro né um, um sugar aí e filtre o ar para não poluir. É uma palhaçada isso aí. Tem que usar o petróleo, nós deveríamos enriquecer com isso, né? Mas, coitados americanos, vão para a guerra, né? Vamos dar essa facilidade para eles. A gente tem um clima bom aqui, vamos se divertir com isso. né é, Eu mandaria explorar o máximo que der o petróleo. Mas nós vamos ter boicotes dos outros países, como os Estados Unidos, que iriam competir com a gente. Né? Mas é, não pode evitar isso, tem que encontrar um meio de não poluir usando o petróleo. E vamos aguardar aí a manifestação dos estrangeiros quanto a poluição que o Brasil vai fazer no mundo, né? Porque o céu é um sol, o vento leva para todo lado, né? A gente chove, cai pro chão, limpa, tudo. Mas dizem que tem efeito estufa. Vai saber se é verdade.